Guitarrista, beleza? Ó, vou estar tá passando agora esse solo que você acabou de ouvir aí, tá? Solo do Projeto Deserto. Solo do início, solo ali, mais ou menos um minuto e meio, dois minutos, é o segundo solo. Ok, foi um pedido meu, tá? Esse aí eu vou estar tá atendendo aí. Um abraço pro essa e Tá Então é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ativa o sininho aí pra não perder as notificações. Beleza? Então, roda a vinheta! Então vamos lá, o que a gente vai precisar aqui para executar esse solo, né? Uh, você vai seguir a tablatura? Está em cima, é óbvio, né? Se assim, a tablatura complica um pouquinho, ok? Mas usei de efeitos aqui, tá? Um overdrive, uma simulação de amplificador e um reverbzinho bem de leve. Uh, dessa vez não tem delay não, tá? Certo? Aqui está tudo simulado no computador. Estou sem pedaleira, vendi a pedaleira. Então estou sem parâmetros aí, ok? Mas o oh, raciocínio é o mesmo, tá? Lembrando, o timbre é aquela coisa pessoal, né? Então qualquer equipamento que eu pegar, eu vou timbrar da mesma forma. Então todo vídeo que vocês verem aí vai estar no mesmo esquema é, Overdrive no começo, simulação de amplificador, no final minha ambiência Beleza? É a maneira que eu timbro aí geralmente O que muda é a quantidade de ganho etc Bom, então vamos lá, é só seguir a tablatura aí que vai ser sucesso, beleza? Então vamos lá, ó Só uma pausa rápida no vídeo aí, se você não faz parte do nosso curso evolução, aparece lá com a gente. Lá você vai aprender tanto a criar solo quanto a copiar solo, você vai começar aí a criar sua identidade musical, ok? Tem muito macete lá que eu tô passando, a gente vai ver pentatônica de várias formas, certo? Que é pra você sair da sonoridade básica aí, beleza? Então se você não faz parte ainda, entra lá com a gente, você vai ver que tá bacana, tá top, todo mundo aprendendo, beleza? Então é isso aí. volta pro vídeo, certo? Observação, no primeiro solo... É, pelo som que eu escutei do solo, se usa o captador da nossa ponte, tá? No segundo solo, não. O segundo solo já é com o captador do braço, beleza? Então, basicamente é isso. Técnicas, né? Vibrato, vai precisar aí, né? Tá? Pra dar vida ao seu solo. Bands, né? Um pouco aí de hammer on e pull off, né? Ok? Basicamente essas técnicas aí nesse solo inicial. Beleza? Então acho que já deu pra pegar. Então vamos agora para a segunda parte, tá? A segunda parte captador do, do nosso braço aqui, ok? Que ele é um pouquinho mais grave, né? Um pouquinho mais gordinho o som, certo? Então vamos lá, a gente vai começar aqui, ó. Na mesma casa, né? Na, na 12 aqui. Então vamos lá pela tablatura. Sucesso aí, bora. Bom, então é isso. Basicamente é isso. O solo é bem simples, né? É uma musiquinha bem antiga aí também bem top. Beleza? Então se você quer aprender mais alguma música aí, pode ser antiga, pode ser nova, pode ser de 10, de 10 anos atrás, 30 anos, comenta aí embaixo que a gente faz. Beleza? Lembrando, tenta atender todo mundo, né? É muita gente, então é muito pedido, então a gente não consegue atender todo mundo, mas a gente vai tentando aí. Beleza? Então, um grande abraço se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, faça parte do grupo do WhatsApp. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.